A medição da terra é uma tarefa fundamental para projetos de engenharia e atividades agrícolas. O curso técnico em agrimensura do IEF Sul de Minas é uma ótima escolha para quem deseja trabalhar com levantamentos topográficos e georreferenciamento de propriedades rurais e projetos urbanos. Após três anos de formação, o técnico em agrimensura encontrará um campo amplo de atuação, estando apto para trabalhar na demarcação de imóveis rurais, no acompanhamento e fiscalização de obras de construção civil, na supervisão de trabalhos de terraplanagem, na análise de documentos e informações cartográficas, na agrimensura legal e no parcelamento do solo. Gostou do curso? Veja mais informações no site portal.iefsudminas.edu.br.